Você já percebeu quais são os dois passos mais importantes para você conseguir vender? O primeiro é atrair a atenção do cliente, ter certeza que ele vai escolher o seu produto ou o seu serviço. O segundo é negociar, fechar o negócio, concluir a transação. Pois é, por isso eu montei um curso Prático Imersão Total em Vendas e Negociação. Na parte da manhã, nós vamos mostrar como vender valor, ou seja, deixar o cliente desejando, querendo, optando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Até aí está ótimo, mas mesmo que ele goste do seu produto, ele vai querer o quê? Negociar o preço. Então, na parte da tarde, nós vamos abordar estratégias e técnicas de negociação para que você consiga vender, mas é claro, consiga vender com lucro. Para isso, nós vamos fazer um dia inteiro dinâmico, com poucas pessoas, serão somente 30 participantes, com votação, com simulações, com cases, com mentoria. Esta é a proposta, fazer de você um vendedor de sucesso, vendendo mais, porém preservando os lucros, que é o que importa no final. Dia 21 de outubro em São Paulo, imersão total em vendas e negociação. Eu conto com a sua presença e nós vamos tomar um cafezinho lá. Grande abraço, bons negócios.